Que, que tinha um amigo seu que saiu de qual cidade? Ah, na cidade de Dourados. De Dourados. No Mato Grosso. Mato Grosso. Então o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo a gente aí do Mato Grosso, saiu daí de Dourados. Sabe o, o, o Carlinhos Sanches que saiu de lá, sabe que é mais de 10 horas de viagem. Exato. Né? Para chegar até Ribeirão Pires. Então ele saiu de Ribeirão Pires 10 horas, o espírito pediu para ele ir. É isso? Exato. Porque ele estava envenenado e ligou para o... Porque ele estava passando mal, ele não sabia que estava envenenado Ligou passando mal para o para o Edson, né? E o que que aconteceu? Não, aí é o seguinte, eu recebi a informação do Dr. Xavier, para que transmitisse a ele, tá? É o seguinte, que era para ele vir até a, a, até o... não era, ainda não era no Recanto de Luzir Mancheira, era no no, no Cedre, na cidade de Santo André. E aí, ele foi envenenado com, no vinho com estracnina. Dr. Xavier disse o seguinte, peça para ele vir Tá? E é óbvio que não tinha passagem de avião Então ele, ele viria de carro e que, e que ele tem 11 horas e 30 minutos Para chegar aqui E aí ele veio com dores E conseguiu dirigir até a cidade de Assis E aí, direto. E aí ele conseguiu tá, A duras a dura, a dura penas Chegar até a cidade de Assis Aí a esposa dele tomou o volante E ele chegou desfalecido é, No local e a hora que ele chegou no local tá? Aí colocaram ele na, na maca E levaram ele até o recinto Chegou lá, simplesmente o Dr. Xavier pegou leva, Incorporado, levantou as mãos para o céu tá? E colocou a mão dentro da barriga dele E assopou o ouvido dele e falou Pode voltar E aí ele voltou voltou e foi um, um, um, algo espetacular tá incrível incrível e ele tirou o, o, o, o é, desmaterializou tá o veneno que estava alojado é, na camada intestinal ou seja para ele vir ele ficou é, foi feito um trabalho pelos espíritos para que não se espalhasse é, pa, pa, pa, pa, pelo intestino, não deu para não e a hora sim. que ele chegou ele, ele desmaterializou e retirou aquele, a, a, aquele líquido venenoso mãos de, mão de amor nosso médium trazendo o poder curador do das almas e supre.